Linda demais. Ali embaixo, meu cara, é a Avenida das Hortências que te leva para a canela, te leva para os supermercados, restaurantes, tudo que você precisa. Esse aqui é um panorâmico do condomínio que Norvire, um condomínio maravilhoso, famoso, aliás, feito por uma consultora de altíssimo padrão. Sonhou? Imaginou? Então o que está que esperando para chamar o corretor? Se é apenas 100 mil de entrada e 8 mil por mês, você pode estar tá comprando esse apartamento, meu cara?